Fala aí galera, aqui é o Rick e hoje vamos jogar Resident Evil HD Remaster, ou Remake né, no caso Que é o remake do primeiro Resident Evil que saiu pra Playstation 1 Na verdade esse remake foi feito para o Gamecube né, Nintendo Gamecube, época do Play 2, faz tempo E tem a versão da Steam, eu comprei, tava baratinho aí, tava praticamente aí, acho que 9 reais, hein, se não me engano E é muito legal, esse remake ficou muito bom mesmo Então pra quem não conhece o primeiro Resident Evil, vamos jogar ele aqui hoje Antes de a gente começar, só lembrando vocês aí mais uma vez para que vocês deixem o seu like, para que vocês se inscrevam no canal E comentem também qual o próximo jogo que eu devo jogar Qual o próximo jogo que vocês querem ver aqui no canal Meu comentário é muito importante, eu leio todos os comentários e respondo todos eles E eu vou seguir a próxima indicação do jogo Então comente o jogo aí embaixo, que se eu tiver condição de jogar ele Eu vou trazer pra vocês, certo? Sem mais enrolação, bora pro vídeo Resident. Que eu falei Resident Evil 4, é costume Eu escolhi a dificuldade média, na verdade, né Eu posso escolher jogar com o Chris Com a Jill Meio óbvio que eu vou pegar a Jill Eu, eu amo a Jill, acho a Jill Um dos melhores personagens Resident Evil aí Tem skins? Ah, tem skin, tem skin do Resident Evil 5, por que que eu escolhi essa skin? Cara, não é feia essa skin né, mano, não é skin Pô, é, olha, é Jill você olha, você sabe que é a Jill. É a skin clássica. Óbvio que eu vou escolher essa skin. Julho de 1998. O primeiro Resident Evil era um filme, né, esse começo. Então, é tipo assim, era pessoas atuando mesmo. Atuando mal, mas atuando. E isso virou meme até. Vou até colocar para vocês aí, pra vocês verem. Ninguém estava nisso. Mas, a maioria ainda However, however, we soon discovered why. E aqui estamos aí no remake, né? Aqui já é CG, pá, tudo bonitinho. Olha ah lá, o helicóptero. Bravo Team's helicopter was a derelict. Aí temos o Wesker, né? <risos> eu gosto muito do Wesker, eu achei ele top, mano. Chris Clássico, que eu acho mais legal que o Chris do Resident Evil 5. O Resident Evil 5 ficou meio complicado e meio bugado. Mas o Chris Clássico pra mim é um dos melhores. O Chris, né? Enfim. Dois tá certo. A Jill? Ah, Jill, linda, maravilhosa Eu queria saber qual é o ônibus que eu pego para ir ao encontro da sua boca <risos> Cara, essa cena Quando é original com os atores É muito bizarra a, a, Cara, a Jill ficou em choque A Jill, apesar de ser um profissional e tudo mais Cara, ela é meio novata ainda né? Então... Já você vendo uma cena dessa, mano Na vida real, você ia ficar em choque também O único que não ficou tão em choque foi o Chris que ele já tinha mais experiência e tal, etc E o Wesker, né, que... Bom, enfim, vocês já sabem o plot twist do Wesker, né Wesker bom de mira Barry, Barry legal também Eu Gosto do Barry, achei ele da hora E a Jill correndo freneticamente, tipo, meu Deus do céu, vou morrer. E aí a gente entra na mansão. Tem só três, né, restantes dos do Stars. Olha que da hora, mano. Olha essa mansão. Olha aí, chegamos. Cara, o gráfico é muito bonito, tipo, apesar de ser meio antigo, né? Não é muito seu casa ordinário, isso é Ei, Whisker, onde é o Chris? Jill, não. Você não quer back lá fora we've got Chris Jill vai ficar aí paradão, né? Fique atento, beleza, beleza, Wesker. Esker, você não é nada suspeito Olha as partinhas clássicas. Cara, isso é muito clássico, mano. Olha isso, a partinha. Parará, a partinha abrindo. Muito da hora, muito da hora. A dining room. Uma sala de jantar? Ok. Dá pra perceber. E aqui estamos no controle então da nossa linda e querida Jill. Olha aí. Pra mirar, não é no mouse, como vocês estão pensando, né? Na verdade, para mirar é no mesmo botão que você usa para andar, então temos que nos acostumar com isso também. É, é, é, tem que acostumar, tem que acostumar Essa tinta aqui, na verdade, ela é um ink Ribbon, né? É pra gente usar na máquina de escrever Pra salvar, é igual Resident Evil 4 Tem que usar a máquina de escrever Mas aqui você tem essas tintas, então você não pode chegar na máquina e ir salvando já Você precisa carregar as tintas, colocar a tinta e usar Cada vez que você salva, você usa uma tinta Se você ficar sem tinta, meu amigo, você fica sem save E se você morrer, volta da onde você salvou da última vez É... O negócio aqui é mais doido, cara é muito fácil, não, Eu o negócio aqui. O é Eu tô no mouse e no teclado, então você já sabe que é meio complicadinho, né? Vamos Chris's. Vamos torcer pra não ser o do Chris, né? Esse Zambi. Não posso falar tudo, senão o YouTube me mata. Ele tava aqui ainda Acho hum, que tá aqui O tiro Quanto que você para investigar, Jill? Tá, ah, não devia ter saído, então Essa que é basicamente o que aconteceu Foi que eu saí da sala, né? É, o que é que seja Então vamos Tem outras portas aqui, amigo Eu não preciso de você, Wesker Seu pilantra Vamos entrar nas outras portinhas Precisa de um mapa, isso sim E temos a lendária cena Do primeiro Resident Evil Esse zumbi, ele é muito lendário Porque, cara Quem não conhece esse zumbi, velho? É uma baita referência Só que aqui remasterizada, né? Re remakeizada Mas é idêntica do primeiro, velho É idêntica Sai, sai, sai, sai eu Nem sei se eu tô atirando nele ou não, cara É complicado ver com essa câmera, né? Eu tô gastando munição igual um idiota, né? E nesse jogo, cara, munição não se acha fácil Viu só? A parte boa é que dá pra esquivar dos zumbis Relativamente fácil então, Tipo assim, os zumbis são mais lentos e tal Dá pra fugir deles, tá ligado? Só não pode ficar encurralado Se você ficar encurralado... Ah, tá Preciso daquele maldito escudo Tá trancado também? O zumbi tá atrás de mim Cara, o zumbi tá atrás de mim. Isso vai ser um probleminha grande. Essa cena é clássica demais, velho. É nesse corredor aqui que geralmente você mata da primeira vez mesmo. É uma pena que esse primeiro zumbi não tem absolutamente nada. Os zumbis não dropam coisas aqui. E não faria sentido o zumbi dropar alguma coisa. Sei lá, mano. É, não faz tanto sentido assim. Ele é um zumbi. Kennedy, ele morreu segurando uma fita. Dá pra gente ver o que tem na fita depois. Tá, ela tá no couch, não né? Tem uma faca que eu não sei como é que usa. Barry. What is it? Look out, it's a monster. Mas você tinha matado ele, Jill. Como assim? Let me take care of it. Oh! Oh! Caraca, e o Barry tá com a Magno, né? Precisou de três tiros pra deitar o zumbi Tá com uma Magnum, essa arma é um tiro um só, velho. Cuidado, monstro <risos> a, Jill, a Jill é muito fofinha Tá, tá, Jill Mas eu já sei que eu preciso disso aqui Sim Dá pra examinar os itens Então, tipo assim, eu venho aqui, ó Examine Que seja, vamos avisar o Wesker então Bora, Barry O Barry vem mesmo comigo, legal E o zumbi acordou de novo? Como assim? Aí, chegamos no Wesker O Wesker vai enrolar a gente, acho que ele nem tá aí mais, na verdade Já vazou Wesker! Chill. A gente deve procurar ele, não vamos sair do hall, enfim. Temos essa porta aqui. Com certeza ele não tá no hall, né? E o Barry procurando e nada. No, nothing. What's going on around can't figure out. Same here. Chris and Ele sumiu agora o Wesker? Não e, e Tem muito que nós podemos fazer. Podemos procurar por eles separadamente. Okay, then I'll try the door on the other side. This mansion is gigantic. We could easily get lost. Let's start from the Oh, I almost forgot. It's a lock pick. You'd make better Ah, boa, a gente pode abrir as caixas agora e tal, os baús e tudo mais. Thanks. I may need it. Listen. If something happens, let's meet up in this hall. Got it? Okay. Uh. E aqui começamos. A partir de agora, a maior parte do do jogo vai ser puzzle, né? Então, tipo assim, o estilo do Resident Evil 1 Na verdade, até o 3, né? É muitos puzzles, né? E não tem nada de mal nisso, na verdade... É... Torna o jogo bem divertido. Eu gosto disso. pena que eu não sou muito inteligente, então alguns puzzles aí eu travo, né? Mas não são todos que são difíceis, assim. Desses primeiros... Oh... Yes! Precisa de vida, isso sim. Tá, eu vim de lá aqui pra pegar uma faca? Qual é, Dio? Nossa, que zumbi enorme. O bicho tem, tipo, dois metros de altura. Que lindo. <risos> Acabou minha munição, bem na hora. Cara, eu não vou conseguir passar isso na faca, né? Não... Já sei, eu vou prender você aí, seu idiota. <risos> Será que vai funcionar? Vamos ver se ele vai ficar preso mesmo. Ah, ele foi preso. Pera aí, eu consigo matar ele daqui? Ah, funcionou, funcionou. Boa. <risos> Vai acabar com ele assim. Two hours later. Eu acho, né? Eu tô meio perdido, vou ser sincero. Eu não tô sabendo o que eu tô fazendo aqui mais. Mas ok, vamos lá então. Aquela sala não deu em nada. Gastamos munição à toa. Né? Com aquele zumbi. No final eu consegui matar ele na faca, bugando ainda. Ah, meu Deus, eu preciso desses, desses emblemas, desses bagulho de emblema, cara. Tá, ah, ele falou pra ficar aqui embaixo, mas eu não vou ficar, que se dane. Quero é, procurar munição, enfim, chaves, etc. Vai ser complicado. Tô perdido. Não Tô sabendo o que eu tenho que fazer. Resident Evil 1 não é muito minha praia. Eu não fui muito de jogar Resident Evil 1. Já joguei e tal, mas eu nunca zerei nem nada, tá ligado? Ah, deve empurrar essa mina. Ah, deve fazer parte de um puzzle, então. Tá, a gente já pegou o zumbi que tava aqui, então tá tudo bem. Tá tudo legal. Ele não vai levantar de novo, porque ele já apagou já. Ah, tá. Elevador. Eu tive que vir pra cá mesmo? Eu não lembro. Cara, eu tô completamente perdido, velho. Nossa, a sinistra, dá um pouquinho de medo. Cara, esse tipo de câmera aqui é meio sinistra, né? Fala sério. Finalmente, finalmente. Tem animação pra tudo e tal, é... Você vê como o jogo é silencioso? Vocês estão... Como é silencioso? Então, tipo assim... Isso torna o jogo mais assustador, tá ligado? O silêncio torna o jogo mais assustador. Porque você não sabe o que vai acontecer. O que vai aparecer, tá ligado? Em seguida, não dá pra saber. Isso é que torna o jogo... Praticamente é isso. Ó, oh, ó. Oh. Espelho pra todo lado. Aí no fim do espelho você já viu o que que tinha, né? Ó Meu amigo, eu não tô vindo lutar com você não, viu? Eu preciso lutar com você? Provavelmente não, então... Eu não preciso lutar com você? Então tchau, amigo. Oh my God. Isso é muito bom. Muita erva... Erva Verde é muito bom porque era cura a nossa vida. Cara, esse bagulho com espinho aí me deu um pouquinho de medo. Oh, meu Deus do céu! É, pegamos uma chave. Isso vai ativar o, o bicho do espinho, né? Certeza. Ah, meu Deus do céu! Isso não tava nos planos? Eu não sei. Eu peguei a chave e morri? É isso? E eu não salvei. Conquista al alcançada. Se acostume com isso. É... Acho que eu vou ter que me acostumar mesmo. Não salvei nada. Eu esqueci de salvar. Parabéns pra mim, eu sou um idiota Como você é burro, que coisa absurda É, pessoal, infelizmente eu morri muito rápido aí Pelo visto eu sou péssimo em Resident Evil 1, né, horrível Talvez até pior que no 2 uh, Enfim, é um jogo que eu não joguei muito, Resident Evil 1, nunca que eu, foi, eu joguei muito Eu comecei a jogar a partir do 2, depois eu fiquei sabendo do 1 e voltei a jogar e tal Mas faz muito tempo que eu não jogo, tô enfermojadaço, não lembro de mais nada E espero que vocês tenham gostado, se vocês quiserem aí a partir 2 do, desse vídeo Resident Evil Comentem, por favor deixe seu like e compartilhe com os amigos. Eu sou o Rick e até o próximo vídeo morrendo de novo e perdendo no começo do jogo. Valeu!